Olá pessoal, é, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a forma adequada né, de fazer o desenho técnico de vistas ortogonais. Toda a informação ela está na perspectiva isométrica. Uma das coisas que nós temos que observar primeiro são as medidas totais. Então essa peça em particular ela tem 60 milímetros por 25mm. Depois que eu analisar as medidas totais, eu passo a ver as relações de altura né, e conexão entre os, as demais medidas. Por exemplo, né, esse quadrado menor ele tem 20 e o maior tem 30. Então, 30 menos 20 sobra 10. Como tenho aqui uma indicação de simetria por essa linha, né, traço longo ponto, eu sei que eu vou ter 5 de cada lado. A mesma coisa acontece aqui no 25. 25 menos 15 é 10, ou seja, 5 para cada lado. Então, para que a gente possa começar essa construção, né, nós vamos fazer um eixo é, ortogonal, horizontal e vertical, né, colocar as medidas né, de 60 e de 25 para desenhar aqui a, a vista superior e a partir dela as demais vistas. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Vou fazer com a lapiseira mais fina os eixos de construção. Então, traçar aqui uma linha é, horizontal, né? Depois, uma linha né, é, vertical. E nessa, nesse eixo ortogonal, eu vou estar colocando a medida, né? Então vou colocar aqui 60, cuidado com o ponto, o ponto é só o desenhista que tem que enxergar para que possa ficar preciso, né? Por 25 a linha no eixo zero e marca 2,5. Essa primeira maneira de desenhar ela vai servir. Né? Para que você tenha uma noção aonde vai surgir o seu desenho. Né? Para quem está iniciando, isso é muito importante. Ó. Então, marco o ponto onde determinei a medida de 60, encosto o instrumento, estabilizo o conjunto e depois eu traço. Esse traço não precisa ser muito pesado, né? porque ele é apenas uma linha de construção. Da mesma forma, vou proceder aqui na horizontal posiciono a lapiseira em cima do traço do ponto marcado e traciono, né? Então, aqui eu marquei né, aonde vai surgir o meu desenho, pois muito bem. Outra coisa que nós temos aqui, né, é esse valor de 30 aqui, né? Então, se aqui tem 30 e o total é 60, 60 menos 30... Sobra 30. Como é uma peça simétrica, e eu sei, por causa da indicação desse eixo de simetria, que está aqui no centro, eu sei que eu vou ter 15 de cada lado. Então, eu vou marcar na horizontal 15, 30, 15. Certo? Bom, então vamos lá. A gente pega mais uma vez o nosso é, estalímetro e vamos marcar. Né, ó. Posiciona faz um ponto da mesma maneira leve, 15 e 30. Esses eixos, eles podem servir como eixos de construção, porque eu sei que eu vou ter que fazer né, a vista de frente, né? e essas linhas, elas aparecem na linha de frente. Então, eu vou prolongar um pouco mais essa linha, para já ficar fácil referenciar, quando eu estiver construindo a, lista, a vista de frente. Então, prolonguei a linha de construção e marquei né, 15, 30, 15. Agora, uma outra coisa que nós temos que observar nessa vista é que esse, essa, esse lado, né, esse avanço aqui na peça, que tem 15, ele está centralizado nessa face lateral de 25. Então, como que a gente faz para centralizar? Com o um esquadro de 45 graus, nós sabemos que, pelo estudo do quadrado, a diagonal ela vai fazer o transporte né, de medidas iguais, porque eu tenho o um ângulo de 45, dividindo o ângulo de 90 é, ao meio. Então, eu posiciono esse esquadro né, no, no encontro aqui da peça, traço do lado de baixo e depois faço a diagonal, ou seja, no encontro das diagonais do esquadro de 45, né, eu tenho aí o centro geométrico, então basta criar uma linha também de construção nesse eixo né, geométrico, então aí eu vou ter a divisão aqui desse, dessa peça em duas partes iguais, e aí, como nós sabemos pelo desenho, né, aqui eu tenho 10 nessa lateral, eu vou medir 5 para cada lado. E já marco dos dois lados. Então, aqui eu marco 10 e 5 para cada lado, certo? E aí basta, então, é, traçar a linha de construção que pode percorrer a peça inteira, porque eu tenho esse volume dos dois lados Bom, muito bem eu também consigo marcar né da mesma forma aqui no meio do quadrado é, as medidas de 5 para cada lado como nós vimos no começo do vídeo mas pode ser que a imagem esteja ficando um pouco confusa então convém você fazer o quê? reforçar né as medidas o, a orientação de desenho técnico diz que você deve reforçar, né? escolher né? se você reforça primeiro as horizontais e depois as verticais. Então, estou reforçando aqui primeiro as linhas horizontais. Isso ajuda a evitar né? o, a sujeira né? no, no desenho. Então, você vai ter um desenho mais limpo e melhor apresentável bom depois que eu reforcei as horizontais eu posso então reforçar as minhas verticais né é, mexa o esquadro para que ele não fique passando muito em cima da linha então eu vou caminhar com o esquadro aqui para a esquerda porque eu desenho com a mão canhota e aí dessa forma está reforçado né, o meu desenho, e fica mais é, fácil da gente enxergar aonde que está esse quadrado que vem no meio aqui. Ó. Certo? Então, vamos lá. Basta medir 5 de cada lado, né porque nós já fizemos a conta. Então, vamos lá. 5 é, de cá, 5... Aqui também na, na vertical, né? Conferir somente a, a escala, então cinco aqui e cinco de cá, traço também com a linha de construção de forma leve somente para poder ter uma direção da onde que é isso depois na horizontal 5 e 5 e vou reforçar vou traçar a linha de construção e depois vou reforçar mesmo procedimento Reforço aqui as horizontais e depois as verticais e está aí a, o desenho da vista, né? É superior, para que eu possa fazer. A, o desenho da próxima vista, como eu já tenho algumas referências, né, nós vamos, então, marcar a linha de base. Então, eu vou deixar uma, uma medida padrão aqui. né? Vou deixar 30. Marco a base dessa peça e eu já tenho a maioria das referências. Para ser a linha de construção, então, essa linha vai... Surgir aqui. Quais informações eu tenho? Agora eu vou trabalhar com as alturas. Então, é 13 e 20. E as distâncias eu já tenho. Então, basta marcar aqui o 13. 1, 2, 3. E também o 20. E aí basta a gente marcar, ó. O 13 está aqui. E o 20 na parte de cima. E aí basta somente reforçar. Vou reforçar dessa vez agora. Para vocês entenderem que não tem é, problema a gente reforçar é, uma ou outra. Né? Então, vou reforçar primeiro as verticais. Ó. E depois... Aí sim, as horizontais. E essa linha aqui, ó, a gente sabe que é tracejada. Então, pegando o alinhamento da de baixo, né, que é a minha referência, eu vou fazer a linha tracejada aqui. A linha tracejada, ela tem que começar e acabar. Então, faço as duas extremidades, depois faço o traço também. Aí, então, faço a vista é, de frente, né? Agora, prolongando aqui a base, nós vamos fazer a, a lateral, certo? Da mesma maneira, eu posso pegar as medidas todas pela que eu já tenho aqui na lateral utilizando o esquadro de 45 né porque nós vimos que ele rebate né ó então, eu posso pegar esse ponto e jogar lá e esse ponto final ó da lateral né de 25 e jogar lá então aí eu tenho o que as a, a largura da minha vista Apenas rebatendo com um esquadro é, De 45 graus né? Então aqui vai surgir a minha vista A altura Eu tenho, eu sei que é 20 E eu sei também O 13 Que é aqui O que está que faltando? Só essa parte de 10 Que basta a gente rebater A 45 graus também né? Lá na peça, ó pegando pelo, pela aresta, aliás, melhor dizendo, pelo vértice, marco na peça e faço a perpendicular. Então, é para isso que a gente faz o estudo do quadrado. Para entender que a diagonal ela vai rebater, né? Então, o meu desenho. E aqui, então, basta só reforçar o desenho para poder então finalizar né a, a peça e aí finalizando você testa a, as medidas para saber se ficou preciso né estando preciso está encerrado o desenho técnico das vistas é, ortogonais né então como eu fiz o rebatimento aqui, né? Eu posso rebater todas, né? Então, posso rebater aqui a linha tracejada, ó. Que está aqui, né? E posso fazer isso de forma é, direta, né? Então, ó. Trago aqui para a medida total e vou marcar aonde que está surgindo essa tracejada. E faço a tracejada aqui, então. Vou marcar aqui um pouco mais forte, para que vocês possam entender o limite. Então, a vista lateral, ela sai por rebatimento, né? aqui a 45 graus, mas eu preciso dessa linha de trabalho, ok? Até mais, até o próximo vídeo, muito obrigado.